Como estão essas almas? As almas do centro, carentes, caminham em morte lenta desde sempre, sentindo a fome do corpo. É o destino. E nós? Onze almas enclausuradas, angustiadas, famintas. Como levar a arte? Essa que alimenta a alma, alivia nossa mente, livre, farta, Eterna, traz a leveza para o caminhar, não sentimos a fome do corpo, mas a abstinência da mente, almas do centro e as onze enclausuradas, quem sente mais fome? e lá. Corpo doente, alma nem tanto. Novamente sou lançado a quadrado. Quarto, porta. Janela. Tudo vira quadrado ou retângulo. Sempre os quatro cantos. Essa forma inquieta minha mente. Não tenho forma. Sou energia de expandir. Me reconheço em outras dores, em outros textos, em outros sorrisos. Pois não somos somente tristeza. Dentro do meu quarto, da minha janela, eu te vejo. Em muitas cores. E logo se abrirá a porta. E o que virá? O silêncio trancou as portas, calou os sentidos. Pausa no tempo, compasso demora, sentirindo. Não há palavras ou significados, respostas? Essa o tempo traz. Dói mudar, amildar, mudar o ar. O silêncio trancou as portas, para ouvir a voz de dentro calou os sentidos mas abriu a janela, aquela de dentro.